Conte uma coisa, como está a sua técnica de ligados? Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu venho aqui lhe convidar para participar do desafio dos 30 dias. E neste, nós vamos falar exclusivamente de ligados. Onde eu separei para você vários blocos, onde você vai estudar um bloco por dia. Deste você vai trabalhar em média de 20 a 30 minutos. Ele será um plus no seu estudo. Vamos supor que você tem duas, três horas para estudar, sei lá. Você pode complementar esse material, onde você vai ter uma rotina. Onde você vai tirar 20 a 30 minutos do seu dia para estudar o ligado beleza? Nós teremos uma forma totalmente progressiva nesse material, com tópicos bem simples logo no início, e aos poucos nós vamos dificultando cada vez mais, beleza? Então, topa aí o desafio dos 30 dias, então venha deixar o seu ligado afiado.